Olá, meu garoto, como vai? Tudo tranquilo com você? Se já me conhece, fico feliz. Caso ainda não me conheça, eu me chamo Robson. Nesse canal, estou sempre ajudando a garotada a se tornar homens mais felizes na cama. Afinal, o prazer deve ser igualitário tanto para os homens, quanto para as mulheres. Você concorda? Então, seja muito bem-vindo a esse canal que, tranquilamente, é o mais gozante do YouTube. Já de cara e sem cerimônia. Vou pedir para deixar aquele like, camarada. Se inscreva no canal, caso ainda não é inscrito, para se tornar parte do clube dos gozantes, homens que mais demora de gozar e deixa seu comentário abaixo, combinado. Como já é de costume, quero te apresentar mais uma dica séria e eficaz, para você que já não aguenta mais passar vergonha com a ejaculação precoce e deixar a sua parceira à beira de pular a cerca à procura de uma aventura e nada agradável. Mas pode ficar sossegado. Estou aqui para evitar que isso aconteça, te garanto, depois que você ver esse vídeo até o final, isso não vai acontecer com você, mas ao mesmo tempo, quero que você saiba, essa dica não se trata da cura definitiva da ejaculação precoce, ela serve simplesmente para casos específicos como, um esquema marcado, uma puladinha de seca, por mais que essa dica funciona, é de extrema importância, principalmente você que é casado ou namora sério e sofre de ejaculação precoce. Precisa de algo mais especial e completo? Clique no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário desse vídeo e conheça o protocolo único e específico para a cura definitiva da ejaculação precoce. Sigo passo a passo, enquanto está disponível. Adotando as recomendações, você vai receber esse protocolo único e específico por e-mail e imediatamente terá acesso ao material especial. Se seguir certinho, como manda, te garanto que você já está curado dessa praga em quatro semanas no máximo. Assim como eu fui curado, combinado? Então vamos deixar de conversa e bora para essa incrível receitinha milagrosa. Meu garoto, você sabia que o relaxamento genital é fundamental para quem sofre de ejaculação precoce. Por isso, a nutróloga Andrea acredita que os banhos de assento com alecrim podem ser um bom tratamento caseiro. O alecrim é conhecido como revigorante e banhos de assento com alecrim fresco ajudam a sedar os órgãos genitais e ainda promovem o um relaxamento físico e mental. Apontem os especialistas. Agora, como utilizar as ervas para o banho com alecrim? Primeiramente, antes de sair para o encontro com aquela gata cheirosa, ou antes de ir dormir com a intenção de fazer amor. Tome um banho de chuveiro normal bem relaxado antes do banho de ervas. Prepare 5 litros de água morna, sem ferver. Depois coloque em uma bacia, onde possa sentar confortavelmente. Coloque as ervas dentro da bacia com água morna e cubra com um pano. Deixe descansar por 15 a 20 minutos. Após esse tempo, sente dentro da bacia e massageie o corpo e a glândula do pênis mergulhado na água. Se preferir, jogue a água sobre o corpo do pescoço para baixo. Agora, vamos colocar esse experimento em prática. Você topa fazer esse poderoso remédio 100% natural e caseiro ainda hoje? Bom, quero ver a sua resposta. Combinado? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Vale lembrar mais uma vez hein rapaziada. Esse macete não é uma cura definitiva para ejaculação precoce. Se você sofre com esse problema eu sugiro que você faça aquela minha recomendações. Procure ajuda especializada para a cura definitiva do seu problema. Hoje graças a Deus finalmente estou curado dessa praga e o que me curou realmente. Foi seguindo o protocolo único e especial para a cura definitiva. Vou deixar o link logo abaixo da descrição ou no primeiro comentário. Hoje graças a Deus não preciso de remédios e nem de receitas caseiras para aguentar uma hora e 40 minutos na cama. Se você quiser você também consegue. Basta curar de forma correta a sua ejaculação rápida. E o que ainda é melhor, na sua própria casa e com total sigilo. Nem a sua esposa ou namorada vai ficar sabendo. Te desejo toda a sorte do mundo. Muito sucesso e muitas noites de foda demorada e prazerosa tanto para você quanto para sua parceira. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Até logo meu garoto.